Temos mais uma vítima de cancelamento da Netflix, né? Que agora foi The Way. E eu estou muito sentido, confesso. Assim Netflix, de sentir. você tem que pedir música no Fantástico. Na, eu acho que já passou, <risos> né? E baseado nisso, a gente vai fazer uma listinha pra gente de quais são as melhores séries canceladas <risos> da Netflix. Da Netflix. <risos> Sou Mickey. Sou a Júlia. E esse, esse é o começando sempre pedindo aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho. Por quê, Mickey? Porque com ele você recebe notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Eu vou começar falando da série que, pra mim, começou todo, todo esse estresse aí, que foi Sense8, né? Sense8... <risos> cara, não tenho como superar Sense8, não, não tenho como superar nome, não tenho um spin-off, não, não tem uma série pra ela, assim, porque é uma série mágica. Eu acho que vai demorar muito tempo. Até a gente descobrir uma outra série tão mágica quanto Sense8. Eu acho que a mais próxima, assim, foi Pose, mais na questão de representatividade LGBT, né? Mas, assim, numa ficção científica, é, você ter personagens LGBTs, personagens diversos, várias etnias, várias culturas, fez uma falta e eu acho, assim, o... o o último, a última temporada que seria o filme, né? De duas horas. Não fez jus, assim. Não. Foi bem corrido. É, mas... toda hora você ficava assim, tá? Eu tô adorando, mas o que que tá acontecendo? É... Eu preciso de respostas. Você meio que ficava vendo que tinha como você. Toda aquela. Cara, cada 10 minutos daquele Sim. filme você via que podia ser dois episódios, assim. Sim. Porque não tinha muita explicação, não tinha. Era muita correria, não tinha muito a ver o que tava acontecendo ali. E meio que, assim, foi necessário, porque pelo menos a gente teve alguma coisa pra gente não nada. A fechar, né? Mas. Né? mas Assim, primeira e segunda temporada, eu gosto muito mais da primeira, eu gosto bastante uhum. da primeira. Gosto dos conceitos da segunda, Sim. de vários clusters, né? Mas o que grita pra mim é a saudade que eu tenho daquela série, que era é um elenco incrível e faz muito saudade. Muito, muito, muito. Continuando essa bad toda... <risos> esse vídeo vai ser esse bad. Esse vídeo vai ser bad, mas assim, one day at a time. Pode ter sido salva, mas eu fiquei muito triste. É, a gente vai falar, acho que você vai falar um pouquinho assim como eu um confortozinho, né, porque a gente... Sim, tem uma outra casa. Tem uma outra casa, foi renovada, né. Mas assim, foram três meses deu de olhando e pensando, putz, já era, né, não vai rolar. E assim, eu fiquei muito triste quando cancelaram. O dia que cancelaram, eu falei... Putz. E eu fiquei muito triste quando cancelaram, porque eu não acreditei que fossem cancelar. E eu falei, eu não acredito nisso. E eu fiquei muito abatida por um bom tempo. Acho que a gente... Todo a casa grupo, todo... É, todo não, a gente chegou ficou. no grupo da casa e falou, gente, cancelaram o Dead Time. E eu lembro que foi uma comoção de raiva e de tristeza. Foi, foi complicado, mas estamos bem, né? Só que ainda assim houve um cancelamento e a gente quase perdeu, né? É, quase. Foi, foi um pé bem próximo. O Meu Segundo Amor, que foi tirado de mim pela Netflix. Inclusive, foi o motivo da gente fazer esse Sim. vídeo, né? Que é The Way, que foi cancelado na segunda temporada. E, cara, eu tô muito, muito mal. Porque, tá, não vou falar que tá pra nascer, tem outros casos e tal, mas The Way era uma das séries que eu assisti que tinha muito cuidado em responsabilidade, assim, é, na hora de tratar de questões de saúde mental, assim. E, e a gente tem que sempre celebrar quando a gente tem um ator LGBT tendo visibilidade, né? Sim. Que é o Ian Alexander. Ele faz um personagem, ele é um homem trans, ele faz Personagem muito relevante, muito importante e muito carismático na série. Então, assim, é mais uma perda que a gente tem de uma visibilidade LGBT, Sim. né? Então. Faz falta, faz falta. O Ian vai ser a voz do Levin da Last of Us parte 2. Então a gente vai ter um pouquinho dele quando o Last of Us sair. Então se vocês não jogam Last of Us, joguem pra vocês terem o Ian no segundo. É isso assim, gente. Que currículozinho bom hein Jesus. Que currícul... incrível. Last of Us the way. Assim, esse menino merece o um mundo, então. A minha sofrência é que eu já falei três vezes desse desenho e com uma temporada a Netflix cancelou o Tokenbury. Tokenbury, assim, a Julia não está feliz. Eu não estou feliz. A Julia está lá feliz. Eu tô muito revoltada, porque, cara, era um desenho pra adulto. Eu sempre quero ver desenho pra adulto. E era um desenho pra adulto onde eu não sabe me estressar. Todas as coisas que ele falava eram extremamente relevantes pra mim ou eram super tranquilas. E eu não precisava pensar assim, ai ah, não, agora vai ter uma piada sobre o corpo dela, ou coisa do tipo. Porque não tem, do Kimberley é muito respeitoso. Não, e assim, eu fiquei sabendo, eu não cheguei a assistir, né, mas eu fiquei sabendo que tem um episódio que nenhum homem cis fala, só as outras pessoas conseguem falar isso, é incrível, sério, incrível. Exatamente. Quando você vê um desenho, principalmente um desenho, fazer isso, é muito raro. E aí tiraram de mim por uma temporada só. E eu fiquei meio que na sua situação com The Way, né, que eu sei que é boa mas como foi cancelada, você meio que fica um pouquinho triste. Você murcha, é né? sabe? Porque, assim, a gente sabe, é uma empresa, a gente não é boba. A gente entende como o capitalismo funciona. Só que a questão... A gente está vivendo ele A gente tá vivendo dia. ele todo santo dia. Então, a gente entende que a empresa tem que ganhar dinheiro e que, às vezes, não dá dinheiro porque não dá volta. É. E a gente acha que é importante, assim como tem todas as justificativas por causa de cancelamento e tal, a gente acha importante colocar a nossa voz aqui pra Sim. falar que tem as problemáticas quando a gente cancela isso. Mas assim, a gente entende as coisas, a gente Sim. sabe o porquê por trás disso tudo. E é isso, todas as séries que a gente falou até agora, elas foram muito importantes por questões muito específicas. E todas elas foram canceladas. Inclusive, a gente queria fazer uma menção honrosa à Down. Ai, que saudade, <risos> gente. A gente já falou um pouquinho do cancelamento dela Sim. aqui no canal, né? E. Bate uma saudade. A Pô gente Jesus. nunca vai esquecer The Get Down, sabe? E The Get Down foi uma das primeiras, junto com o Sense8. Também que a gente ficou, putz, tá, tá ficando feio foi isso. Foi uma coisa assim, foi muito seguido, né? Assim como o Tolkien Boyd The Sim. Way. Só que eu acho que, assim, Sense8 e The Get Down foi. Foi mais porrada, Foi, foi, foi, foi, mais foi porrada. bem porrada. De novo. Entendemos as situações todas, Mas só que sentimos a dor. A gente pode sentir dor, não nega a nossa dor. Exatamente. Sentimentos são os únicos fatos nesse momento. Sim. E eles estão intensos. E agora a gente quer saber de vocês. Quais séries da Netflix foram canceladas que vocês ficaram arrasados. Conta -se, se você gosta de algumas daqui que a gente comentou. É, e assim, não diz pra gente se você ficou feliz, se alguma delas cancelou. Porque a gente ainda não superou. É isso, gente. Se vê no próximo <risos> vídeo. Tchau, tchau. tchau, tchau.